E aí família, beleza? Como é que vocês estão? Estão bem? Como é que passou o final de semana? Tranquilão? Meu final de semana foi muito massa. Vou explicar o porquê, não porque eu saí, porque eu dei um rolê, porque eu fiz alguma coisa do tipo No final de semana foi massa, porque eu gravei um roleplay, mano O pessoal, muito massa, foi muito legal Eu tô muito contente de estar tá começando essa série nova de roleplay aqui no canal É algo diferente pra mim Eu espero que vocês se adaptem comigo, tá ligado? Que você goste de roleplay Eu peço de verdade, mano, que você compartilha porque vai ter uns roleplay muito legal. Isso vai depender de você continuar, tá ligado? Eu quero continuar. Foi muito, muito massa mesmo, de verdade. Então chama aí, mano. Chama uma galera pra curtir. Vai lá, fala. Mano, vai. Se você gosta do roleplay, gosta do GTA, compartilha em grupo de Facebook, compartilha no WhatsApp. É uma série impressionante. Eu comecei, eu tenho uns 5 ou 6 episódios. E eu posso te falar uma coisa que é uma... É um uma história inesperada, tá ligado? É uma história inesperada. Não se desanima, os reacts não vão acabar, eu vou continuar fazendo react também porque é uma coisa que eu curto fazer, é o react. Vou fazer react de jogo porque a maioria das pessoas desse canal, eu acho que 90% do conteúdo daqui Sempre foi jogo, mas eu não tive essa oportunidade, tá ligado, tipo, de, de vocês virem pedir isso, mano, e vocês estão pedindo, cara, e é muito top, isso é muito top pra mim, sério, velho, não tô zoando não, é maneiro demais, porque jogo é uma coisa que eu gosto e, entre aspas, eu manjo um pouco, então, mano, que massa trabalhar com o que você gosta, eu quero trabalhar com o que eu gosto, que eu também curto o que eu faço na vida real, tá, mano, eu curto meu trabalho, ô William. relaxa, hein, mano, me manda embora não. Mas já pensou trabalhar com vídeo e jogo, que é uma coisa que, cara, é mano, um sonho de infância mesmo, tá ligado? Então, manos, muito obrigado a vocês que estão dando feedback bom, que estão curtindo isso aqui no canal, eu tô adorando fazer de verdade, mano. É, obrigado às pessoas que estão ajudando nesse roleplay a ser possível, tá? A fazer a história acontecer e tá acontecendo, beleza, manos? É uma história muito louca, bicho Você não tem noção, mano, eu tô doido pra falar, velho Mas eu não vou falar, eu vou deixar você na agonia eu Tô doido pra falar, mas vamos lá Primeiro você precisa saber de uma coisa Segunda-feira, quarta e sexta vão rolar os reacts, beleza? Terça e quinta vão rolar os roleplays, mano Os roleplays vão rolar de terça e quinta Então, mano, sábado e domingo é folga, hein, Joe? Não embaça na minha no sábado e domingo. Não. Pelo amor de Deus, velho. Eu preciso gravar também, tá ligado? Preciso tá com a mente suave pra isso, beleza? Então, manos, eu vou me despedindo. Eu queria dar esse aviso. Eu espero que você goste. Mano, eu vim pedir pra você compartilhar, beleza? Compartilha. Que a história tá massa. E eu quero fazer essa história expandir, tá? Mas é possível quando você ajuda. Demorou, manos? Então, ó, amanhã vai sair o roleplay. Então, fica esperto, fica ligado. Que eu acho que você vai gostar demais. Eu adorei ter feito. Tá? o começo eu vou, vou dar um spoiler, tá ligado? No começo eu vou te mostrar onde eu moro. Tá? Eu vou te mostrar a minha história, onde eu tô começando tudo, mas depois um pouquinho assim. Coisa de um clique maluco. A história já. Storks, tá? Tipo um monstro, tá ligado? Mano, então é isso. Já tô chapando. Já. Valeu, mano. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece, compartilha, na moral compartilha mesmo, hein? tamo junto, valeu aí família, até amanhã no nosso primeiro episódio de roleplay, comenta lá, comenta velho, fala ficou legal, não ficou legal quero saber, comenta sempre comentário é essencial e like também garoto, parece que o like eu sei que alguns de vocês assistem na televisão, mas o like é muito importante também, tamo junto, valeu aí meus irmãos, minhas hermanas tamo junto, até a próxima tchau, tchau